Se você está ansioso para a correção da prova de Biologia de 2017, então se liga nessa aula e deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. E hoje, galera, a gente vai corrigir a prova, vai corrigir e comentar a prova azul, eu vou escolher a prova azul do ENEM 2017, claro, a parte de biologia. Ah, Kennedy, mas corrige outra prova, sei lá, a cinza. O objetivo dessa videoaula não é mostrar o gabarito em si pra vocês. Até porque no próprio dia do ENEM, quando teve a prova, várias mídias sociais já divulgaram seus gabaritos. O objetivo dessa videoaula, galera, é o comentário das questões de biologia. Principalmente para quem quer entender o que aconteceu. Kennedy, eu fiz uma prova, eu quero saber o que eu errei, o que eu não errei, se eu tive o pensamento correto. Por isso que a gente vai demorar um pouquinho nas questões. Então, entenda que essa videoaula, o objetivo não é para quem foi fazer uma prova e o tempo é exato, tá galera? Se não, eu daria o gabarito, tá aí, te vira. Não, o objetivo é comentar, por isso que eu vou demorar um pouquinho nas questões. Outra coisinha, olha aqui, pra quem não me segue aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo. E você vai seguir o meu Instagram chamado de Bio Explica. Lá eu deixo muita novidade para vocês diariamente, tá? Outra coisa, agora em novembro, dia 20 de novembro especificamente, eu tô lançando o meu curso para 2018, tá, galera? Que a gente chama de Extensivo Medicina, Super Extensivo Medicina. E como a gente tá em novembro, mês, Black Novembro, né? Eu vou dar um super desconto, mas só por ser em primeiros. Então você tem que correr no site... Já se inscrever e colocar esse cupom de desconto. Olha, tio Kekê, tem que colocar esse cupom. Só os 100 primeiros vão ganhar um super desconto no plano anual. Não esquece também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Para quem não está inscrito, agora bora começar a resolver as questões do Enem. A gente já vai começar resolvendo uma questão que é sobre antibiótico, e várias vezes, para quem me acompanha no YouTube, várias vezes eu já falei muitas aulas sobre antibiótico, galera. Lembrando que já caiu no ENEM. Então, para quem já estava acostumado a resolver da importância de resolver provas do ENEM, galera, porque o conceito, às vezes, ele pode se repetir na mesma questão, mas o conceito ele se repete. Caiu uma vez no ENEM que uma das funções do antibiótico era interromper a síntese proteica bacteriana. Então, galera, o antibiótico em si, ou às vezes ele atua na parede celular bacteriana, ou ele atua na síntese proteica, principalmente no ribossomo, vai lá e para a, a, a síntese de proteína do, do, do ribossomo da bactéria, com isso acaba atacando a bactéria, acabando aquela proliferação. Agora dá uma olhada na questão aí na tela. Olha que linda essa questão do Enem. Fala assim, os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano, com o intuito de diminuir ou, muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. No caso, o antibiótico, letra A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro? Não, galera, não é a função do antibiótico. Letra B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação? Também não. Letra C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. Não atua diretamente na bactéria, tá? Letra D, combatendo as células hospedeiras da bactéria. Primeiro, que nem, não necessariamente uma bactéria tem uma célula hospedeira, tá? Não é vírus. Vírus que vai ser obrigatoriamente o parasita intracelular obrigatório. Vai ser a letra E, galera. Danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Como eu falei, pode ser uma parede celular, pode ser um ribossomo e assim por diante. Agora dá uma olhada nessa outra questão do Enem. Fala assim, pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas... Graças ao uso de nanotubos de carbono. Galera, sempre quando a gente está lendo uma questão, a gente tem que estar tá grifando. Porque às vezes a resposta ela está no texto. Muitas questões do Enem, elas são conteudistas, tá? Já, o Enem, então, para quem está percebendo, ele está se tornando conteudista, sim. Mas tem muitas questões que é do Enem tradicional, onde a resposta está no texto. Às vezes você não precisa saber biologia, basta saber interpretar. Então fala, olha, pesquisadores conseguiram estimular... Absorção de energia luminosa a, a esses nanotubos de carbono Traduzindo, qual a função do nanotubo? É a absorção de energia luminosa Ele já matou a questão Para isso, nanotubos de carbono é, Se inseriram no interior dos cloroplastos Por uma montagem espontânea Através das membranas do cloroplasto tá. Pigmentos da planta Absorvem radiações luminosas Os elétrons são excitados Se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos E a planta utilizada em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares, no caso aí a fotossíntese, né? Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelo cloroplasto. Traduzindo, a planta ela tem um comprimento de onda, lá de absorção de energia luminosa, só que esse nanotubo vai absorver um comprimento de onda diferente, fazendo que a planta faça fotossíntese de modo diferente, logo, até produza até mais açúcares. Tudo bem. Os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplásticos com aumento de transporte de elétrons. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente... O que, que ele faz, galera? Se ele absorve comprimento de onda diferente que a planta não conseguia, ele está absorvendo luz, galera. E você ia marcar que letra aí, tá? Relacionar, Relacionar diretamente o quê? Água. Gás oxigênio, proliferação de cloroplasto, captação de óxido de carbono, não. A letra correta seria a letra B, que seria absorção de fótons que está relacionado à luz. Ecologia está completa no meu site, mas eu fiz questão de deixar para vocês algumas aulas muito importantes de ecologia de graça aqui no YouTube. E uma delas, eu vou mostrar aqui um card para quem não assistiu, é o ciclo do nitrogênio. Lá eu falei tudo que poderia cair em prova. E quem assistiu essa aula, com certeza acertou. Bora fazer aqui uma revisão para tentar lembrar do que eu tinha falado lá, tá? Tá bem completo, tá, galera? Quem é o gás mais abundante da atmosfera? É o nitrogênio. Conseguimos assimilar? Não. Quem consegue assimilar? Principalmente são bactérias que podem viver no solo ou associadas em raízes de algumas leguminosas, algumas plantas. Lembra que esse nitrogênio gasoso pode vir... Aqui na forma de amônia, que a gente chama de fixação. A amônia, como ela é volátil no solo, ela sofre um processo de amonização ou amonificação virando o um íon amônio. A planta pode absorver um pouquinho ele? Pode, mas principalmente ela quer esse último aqui. Que é o nitrato, eu falei milhões de vezes, galera: amônio, nitrito, nitrato, amônio, nitrito, nitrato. E esse processo inteiro é chamado de nitrificação, nitrificação. Porém, eu falei que era importante você saber que de amônio para nitrito é a nitrosação, e nitrito para nitrato, nitratação. Você tinha que saber, o nitrato é o mais oxidado, por isso que isso aqui é um processo de oxidação. Já caiu no Enem isso várias vezes. Ciclo de nitrogênio. Digo e repito, é o ciclo que mais cai em prova, principalmente no Enem, tá? E o nitrato, galera, a planta ela precisa para produzir proteína, ATP, DNA. Caiu até ano passado e muita gente errou que a absorção de nitrato, nitrogênio, forma aminoácido, forma proteína. Nitrato pode voltar para a atmosfera, um processo que a gente chama de desnitrificação. Saindo da frente para você bater um print. Agora com essa base que eu dei para vocês, daria para você fazer essa questão tranquilamente, olha. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônia, olha o nitrato aí, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, Tendo como componente principal os nitratos. Nitrato, lembra que a planta, ela quer principalmente o nitrato para, nessa absorção? No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Que letra você marcar? Fixação? Não. Desnitrificação? Amonificação? Ou amonificação? Amonização, tanto faz? Não, galera. Seria a letra A: nitratação. Agora dá uma olhada nessa outra questão de biologia. Fala mais ou menos assim, olha. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir cinco grandes linhas evolutivas utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Ou seja, organização, se é unicelular, se é pluricelular, eucarionte, procarionte, modo de nutrição, se é autótrofo, se é heterótrofo, assim por diante. Olha, os... E seus colaboradores, com base em comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino monera não eram o único grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Galera, na verdade, para quem já assistiu as minhas aulas, principalmente de classificação biológica, eu tenho aula dentro do meu site, vou deixar um link aqui para você direto para o site, Parte de classificação, taxonomia, eu falo sobre isso, tá? Os grandes domínios, então ele criou os grandes domínios, que é o arquea, eubactéria, ou eubactéria, e o eucária. É claro que nós estamos dentro do eucária, tá, galera? Hoje a gente sabe, na verdade, que as arqueas, que são seres procariontes também, elas são mais próximas da gente, os eucariontes, do que das próprias bactérias. Mas tudo isso... Eu falo na aula de classificação biológica. Falo assim, a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia... No que é a mais recente? Dos três domínios. Se baseia fundamentalmente em... É relacionado à organização celular? Não. Hoje o método mais utilizado, galera, é o que a gente chama de método... Filogenético, é método que a gente chama de ancestralidade. Quem é mais próximo de quem? Então, tipo de célula, aspectos ecológicos, não. Propriedade fisiológica, característica morfológica, não. A letra correta para quem deu um show em taxonomia, em classificação biológica, filogenia, é a letra C, relações filogenéticas. Está em dúvida nisso? Corre no meu site, que lá eu tenho aula completa disso. Pra gente não perder tempo, outra questão do Enem. Fala assim, pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com polímero gelatinoso, lembrando, galera, que a plaqueta ela tá relacionada à coagulação sanguínea, tá? É feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento... Esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Olha que perfeito, galera, ciência. Biologia ela é perfeita, né? Com a doença cujos pacientes têm melhor o seu estado de saúde com o uso desse material. É claro que é um paciente que está relacionado ao que? Problema de coagulação sanguínea. Seria a letra A, filariosa, né? é uma questão bem conceitual, bem conteudista. Seria filariose? Não. Filariose, galera, principalmente filariose linfática, ela é causada por um verme chamado de Vuccarella bancroft. Então, isso se estuda em zoologia. Seria hemofilia? Sim. Hemofilia é uma herança ligada ao sexo recessivo. Lá em genética, a gente estuda que o problema é fator de coagulação. Então, seria hemofilia. Letra B, por que não poderia ser a letra C, Kennedy? Aterosclerose é quando a pessoa tem placas de ateroma... Dentro dos vasos sanguíneos, devido a cálcio, né, que é, solidifica principalmente colesterol e formam placas. Então, não tem nada a ver com coagulação. Doença de Chagas, não. Causada por protozoário, é, tripanossoma cruz. E a letra E, síndrome da imunodeficiência adquirida. No caso aqui, a AIDS também não, galera. Então, a letra correta seria a letra B de Bio explica. Dá um olho nessa outra questão aqui, tem gente que poderia considerar ela de biologia, tem gente que poderia considerá ela de química, mas sem sacanagem, dá para fazer essa questão até pela lógica. Fala assim, na Idade Média, é interpretação, tá? Para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia, ou seja, bem cedinho, né? Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente, pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Então o cara, então os raios lunares da Lua conseguiu produzir grande quantidade e o cara tinha que é, ir até o final do raiar da Lua e pegar antes de surgir, vamos dizer assim, o Sol. Porque o Sol, de certa forma, iria anular, tá que seria anulado pelos raios solares, isso que ele falou. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades. Então isso é verdade, tem mais óleo ao raiar do dia antes de aparecer o sol. Qual seria a explicação científica? Galera, pela lógica, a gente vai explicar cientificamente, mesmo que você não entenda nada, tem alguma coisa a ver com o sol. Então você vai ter mais óleo antes do sol aparecer. Que letra você marca? O que o Sol deve fazer? Bora ver a letra A. Volatização da substância de interesse? Pode ser, galera. Pode ser essa alternativa, que deve ser a, a, a correta, com certeza, a letra A, porque a radiação deve fazer o, o óleo volatizar. Ser é volátil vai lá e ele acaba diminuindo a quantidade. Letra B. Kennedy, o que seria a polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar? Construir mais óleo, galera. Se a radiação solar constrói mais óleo, não teria menos, né? Então não tem lógica. Letra C: Solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. Ele tá, lembra que tá relacionado a radiação solar. Letra D, oxidação do óleo pelo oxigênio. Não, radiação solar. Pelo amor de Deus. A resposta tem que ver com o texto. Por favor, letra E. Liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Fotossíntese, apesar de ser um processo químico, principalmente a com radiação, não, galera. Se libera óleo na fotossíntese, deveria ter mais no dia, né, quando tem a radiação solar. Não, tem que ser é, é, coerente ao texto. Claro que seria a letra A a questão, a letra mais coerente. Agora olha essa outra questão, galera. Fala assim, olha, a epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, daí, galera, ele já está dando a dica, tem que ler, tem que grifar, ele já está vendo aqui que ele está mostrando um gráfico, a resposta vai estar no gráfico, com certeza, é nem não vai colocar... Gráfico à toa Seria ele colocou um gráfico porque a questão está no gráfico Então olha, para evitar que outros tecidos Sejam danificados Selecionam-se comprimentos de onda Que são absorvidos Pela melanina Olha isso, é importante, grife isso aí São absorvidos pela melanina Presente nos pelos Mas que não afetam A oxiemoglobina do sangue E água nos tecidos Em que será aplicado A figura mostra como é a absorção diferente de comprimento de onda? A melanina, oxiemoglobina de água, é oxemoglobina e água. Ou seja, tem que ser absorvido pela melanina. Se você for ver, tem de um lado gráfico a absorção, embaixo tem um comprimento de onda. Então tem que ser absorvido pela melanina. E galera, é claro que não tem que ser absorvido pela oxemoglobina e nem pela água. Então olha, qual o comprimento de onda em nanômetro aí? Ideal para epilase, epilação a laser, No caso aí, a depilação a laser. Para quem tem dificuldade, eu coloquei o gráfico aqui, galera. Mais ou menos o gráfico. Então ele mostrou assim, olha. Bem simples, olha. Ele mostrou a absorção e ele mostrou o comprimento de onda. Então, para acontecer a depilação, tem que ter a absorção da melanina. Então a melanina, como você pode ver, ela é absorvida em todos os comprimentos de onda nessa faixa etária. Porém... A oxiemoglobina e a água não pode ser absorvidas. Então, você ia escolher uma região, sei lá, 900? Não, galera, você não ia escolher 900. 1.000? 1.100? Não, porque a água está sendo, olha, absorvida e a oxiemoglobina também. Qual é o único local onde tem absorção de melanina e não tem absorção de oxiemoglobina nem de água? Seria em 700 comprimento de onda de 700, galera. Então essa seria a explicação, por isso que você ia marcar em prova, nesse caso, nessa prova, a letra B, onde tem 700. Pra você que chegou nessa questão agora, galera, ainda não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, deixa logo o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora ler essa questão. Fala assim: o fenômeno da piracema, todo mundo já deve ter ouvido falar da piracema, um peixinho que sai nadando no rio. Então fala assim: a subida no rio é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos preparando-os para a reprodução. Eu sei que a primeira vez que a gente lê esse texto, dá uma bugada na nossa cabeça. Meu Deus, eu não entendi nada. Por isso que às vezes você tem que parar. Que, se eu não estou entendendo, volta e lê de novo. Bora ler de novo? O fenômeno da piracema, o cara está subindo no rio, o peixe, né? Influenciando a reprodução. Como? Por isso induz o processo que estimula a queima de gordura. Traduzindo, se o peixe está nadando, ele está nadando, ele está subindo o rio, ele vai queimar a gordura, ele vai gastar energia. E essa queima de gordura ativa o quê? hormônios complexos, preparando para a reprodução. Então, a piracema, basicamente, ela serve para quê? Vamos interpretar para o peixe subir o rio, queimar a gordura, para produzir hormônio e, dessa forma, ajudar na reprodução. Só para você ter uma noção, os machos, eles começam a aumentar o testículo deles absurdamente e as fêmeas começam a liberar óvulos. Então, essa queima da gordura, ela é importante. Só que fala assim, olha, é, intervenções antrópicas, aí é, você tem que saber que antrópica é o ser humano, nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interfere na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o quê? Galera, se você assiste nos noticiários, se você está por dentro, é, várias barragens elas prejudicam a piracema, porque a barragem ela diminui o percurso o percurso da migração. Tá? Então, como ela vai diminuir, então o peixe, ele vai tentar nadar, nada para na barragem. Se ele não consegue prosseguir, o que, que vai acontecer com ele? Ele não queima gordura. Se ele não queima gordura, não produz hormônio, não consegue fazer reprodução, tudo que vai vir depois é consequência, tá, galera? Então, você tem que marcar uma coisa mais direta relacionada à barragem. Um caso, seria aí a letra A, porque, olha, reduz o quê? O percurso da migração, todo o resto é consequência, letra B, longevidade dos indivíduos, não disponibilidade de alimento não, então isso é mais direto da barragem é isso período de imigração, já vou comentar essa letra D, período de, que muita gente marcou a letra D, letra E número de espécies de peixe no local pode reduzir, a redução pode ser uma consequência futura que a gente nem sabe, isso é relativo então tem que ser uma coisa mais direta agora para quem está com dificuldade dá uma olhada para cá quanto ao período de imigração e percurso. Galera, o período ele vai continuar sendo o mesmo. É o percurso que vai diminuir. Então, se eu coloco uma barragem, o peixe vai nadando, uhul, ele diminuiu o percurso. Agora, o período vai ser o mesmo. Por que o período? Imagina que um peixe que não tem barragem, ele vai lá, tem, tem um maior percurso tem um certo tempo. tá lá, percorreu um certo tempo. O peixe que tem uma barragem, ele vai diminuir o percurso mas ele pode ficar no mesmo período, só que ele fica aqui na barragem. É o mesmo tempo, só que ele não vai conseguir migrar. Então está mais relacionado à distância, ao que ele vai deslocar, do que ao tempo, do que ao período que ele vai ficar. Ele vai ficar aqui, só que se ele ficar aqui, ele não vai queimar. Ou vai dizer que lá na barragem vai ter alguma coisa para ele queimar a gordura, lá para ele produzir hormônio, lá um pezinho? Não. Então o problema realmente está relacionado ao percurso e não ao período. Olha essa outra questão de biologia, Fala assim galera, os botos cinzas, no caso Sotalia e Guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida cerca de 30 anos na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais, olha o que ele está te explicando, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo como o mercúrio. Galera, toda vez que cai mercúrio em prova, cai DDT, que é o inseticida, isso já caiu várias vezes no Enem. Então, quem acompanha minhas aulas, acompanha minhas dicas, acertaria essa questão, que o nome disso se chama magnificação trófica. Lembra, quem é o mais contaminado? É aquele que está no topo da cadeia. Então, se eu tenho uma planta eu tenho, a planta é contaminada e tem um herbívoro que vai comer essa planta, esse herbívoro vai ser contaminado. Se tem um carnívoro que vai comer esse herbívoro, o carnívoro vai ser ma mais contaminado ainda. Então, isso se chama magnificação trófica. Ao longo da cadeia, lembra, energia diminui ao longo da cadeia, agora a magnificação trófica, esses contaminantes, eles vão se acumulando ao longo da cadeia, num dos outros animais, olha ali, olha. os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias, por que será? Porque eles são herbívoros? Não, a letra correta seria a letra E, estão no topo da cadeia alimentar, logo vão ser mais contaminados. Agora para quem já assistiu minha aula de membrana plasmática, estrutura da membrana, membrana celular, acertaria a próxima questão que eu vou mostrar. Lembra para mim que eu mostrei membrana para vocês, que o modelo mais aceito hoje é o modelo do mosaico fluido. Por que quer dizer mosaico fluido, galera? Porque, olha, lembra, a membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídio e grandes moléculas de proteínas, mas elas não são estáticas, elas são fluidas. Elas têm movimento. Então, isso aqui tem uma movimentação que eu já mostrei em uma aula pra vocês. Então, com base nessa bagagem que vocês têm de membrana plasmática, dá uma olhada nessa questão. Fala assim, visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, Funcionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, ou seja, juntou, né? fundiu, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para a proteína de membrana do camundongo e outro para a proteína de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescente. De cores diferentes. Aí o Enem mostrou aí células do camundongo, etapa 1, célula humana, proteína de membrana. Então pode perceber aí da, da célula humana é meio quadradinho. Juntou na etapa 2, aí até a etapa 3, beleza. E não sei se vocês perceberam, mas na etapa 3 para a etapa 4, já houve uma mistura aí em proteínas. Por quê, galera? Isso mostra a grande fluidez da membrana plasmática, não esquece. Então, as proteínas do camundongo já caíam em outras questões vestibulares. As proteínas, elas se misturam, galera. Isso é comum, porque a membrana ela é fluida. Olha, a mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada epídica. Tá certo, seria letra A. Por que não seria letra B? Permanece confinadas em determinadas regiões? Não. Letra C, auxilios? O deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática? Não, galera. Na verdade, as proteínas, porque elas se movimentam, só isso. Essa é a resposta. Letra D. São mobilizadas em reação de sessão de anticorpo? Não, eles, movimento independente do anticorpo. O anticorpo é só para identificar que existe isso mesmo. Existe essa movimentação. Letra E. São bloqueadas pelos anticorpos? Não. A letra correta seria a letra A, movimentação. A próxima questão que eu vou resolver com vocês tem que ter um pouco de base de citogenética, um pouco de núcleo celular, corpúsculo de bar, compensação de dose, o que a gente chama de inativação do X. Eu tenho aula gratuita no YouTube, galera, onde você pode ter um pouquinho sobre isso, tá? E também, claro, aula completa dentro do site. Eu tenho aula de núcleo celular mais completa dentro do site. Porém, tem que saber também um pouquinho de genética nessa questão. Herança ligada ao sexo. Tem que saber, principalmente a excessiva, tenho aula no YouTube de graça. E lembrando que a aula também completa de genética, com material simulado, você encontra dentro do meu site, tá? E galera, para resolver essa questão, se você não tem base, vai sentir... Dificuldade. Eu vou tentar primeiro dar uma relembrada, não dá para dar uma aula completa aqui. Lembra que é só dinâmico resolver a questão, mas lembra. Existe o que a gente chama de herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo está no cromossomo sexual X. Mulher tem 2X, homem tem 1X, um tudo bem? Existe herança ligada ao sexo recessiva. Exemplo, hemofilia da autunismo e existe uma distrofia, um conjunto de distrofias que a gente chama de distrofia muscular de Duchenne, que foi o que caiu em prova, e ele mostrou em prova, como eu vou mostrar pra vocês, que está no cromossomo X e é recessiva olha como funciona, olha como ele falou, olha, no homem, é claro não falou do homem, não falou de homem em prova, mas no homem existe duas possibilidades, só no X, tá? o cara que não tem, como ela é recessiva e o cara que tem a distrofia basta ter um já vai ter a distrofia, tá? Lembrando que essa distrofia muscular é porque a pessoa que é recessiva, no caso, homem ou mulher, a pessoa que é recessiva, que vai manifestar, ela não consegue produzir uma proteína chamada de distrofina. A única que vai conseguir produzir é aquele que tem, no caso aqui, o, o desão, o alelo dominante, o alelo que vai ser dominante. Então, esse aqui vai conseguir produzir essa que vai conseguir produzir. Então, na teoria, quem vai ter a distrofia, vai ter a distrofia, vai ser o recessivo. Esse homem, essa menina. Porém, a questão, ela vai falar, já vou mostrar para vocês, que tem gêmeas monozigóticas. Lembrando que monozigótica, ou univitelínica, é aquela gêmea que é idêntica. Ele falou que tem gêmeas idênticas e ele fala na questão que elas são gêmeas heterozigóticas, ou seja, heterozigoto é isso aqui, tudo bem? São meninas heterozigóticas. Porém, galera, tem uma menina que possui a distrofia muscular de Duchenne e tem outra menina que não possui essa distrofia. E ele quer saber, ele quer que você explique por que isso acontece, por quê? Lembrando, galera, que gêmeos, principalmente gêmeos monozigóticos, os gêmeos em si, eles são formados... Pós-fecundação, o que acontece? É, é, os gêmeos monozigóticos é um espermatozoide, olha o conceito, um espermatozoide, um ovócio, fecundou, era para produzir um bebezinho, nessa aconteceu a divisão celular. Então, qualquer erro que acontecer aqui, se acontecer um erro, no caso, vai ser relacionado à mitose, tá, galera? É pós-fecundação, então não foi antes, não tem nada a ver com gameta. Só que o que pode ter acontecido aqui? Qual a explicação mais plausível? que a gente pode encontrar aqui, porque uma manifesta, a outra não manifesta. Primeiro, essa aqui, ela não manifesta porque ela é portadora do alelo, mas ela tem um alelo aqui dominante que consegue produzir a substância, a, a distrofina. Aí não tem. Essa outra aqui... Qual poderia ser? Na verdade, poderia ter várias explicações, várias. Poderia ser uma mutação, onde a mutação desativasse esse desão. Aí vai depender das alternativas, a gente vai procurar. Claro que a alternativa mais plausível que foi encontrada aí foi que esse cara aqui, ele foi desativado. Se ele foi desativado, ele tem como produzir essa proteína? Não. Logo, só tem um desenho a pessoa vai manifestar a distrofia muscular de Duchenne. E olha que interessante, na mulher isso pode acontecer, porque existe uma teoria, chamada de teoria de Lyon, tá? o Lyon, teoria de Lyon, onde é chamada de compensação de dose. Onde a mulher, apesar de ter 2X, 1X um a gente considera dela ativo, e outro X dela a gente considera inativo. Na verdade, galera, o outro X da mulher não é que esteja inativo. Alguns genes, algumas regiões, elas estão inativas. Isso serve para compensar a dose. O homem só tem um X e o outro vai ser Y. A mulher, como ela tem dois X, para compensar isso, para não ter sempre duplicado esses alelos, esses genes... Alguns genes ficam ativos de um lado, outro gene fica ativo. Pode ter acontecido dessa menina aqui, olha, tal tá o gene aqui, ativo belezinha, aqui não teve a doença, mas logo no gene específico que era para manifestar, produzir a proteína, ficou inativo. Então pode ser uma inativação numa região específica que fez as meninas terem um fenótipo diferente. Mas para entender melhor, deixa eu sair da frente aqui para quem quiser bater um print, mas para entender melhor isso. Bora olhar a questão? A questão fala mais ou menos assim, olha. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X, ou seja, ela é ligada ao sexo. Pesquisadores estudaram uma família no qual gêmeas monozigóticas, lembra? São gêmeas idênticas. Eram portadoras de um alelo mutante excessivo. Então é uma herança ligada ao sexo excessivo. Tudo isso eu já falei, galera. Elas são o quê? Heterozigóticas. Se a gente usasse a letra D para distrofia muscular de Duchenne... A gente poderia usar que ela é X desenho. O interesse é que uma das gêmeas apresentava fenótipo relacionado ao alelo mutante, ou seja, apresentava distrofia muscular de chêne, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. Uma era normal e outra tinha distrofia. A diferença na manifestação entre as gêmeas pode ser explicada é você procurar uma alternativa mais plausível. Olha a letra A. Dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal? Primeiro, Kennedy, eu não sei nem que é dominância incompleta. Se você assistir dentro do meu site, tem uma aula de ausência de dominância, onde eu falo de dominância incompleta. Dominância incompleta, galera, é quando o, o heterozigoto tem a mistura dos dois. Não é esse caso aqui. Exemplo, tem uma, uma planta que é vermelha, outra que é um, possui uma flor branca, e nasce a mistura dos dois rosa. Aí Isso é uma dominância incompleta. Então não tem nada a ver com a letra A. Letra B, falha, o motivo é, falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Não, galera, não tem a ver muito com a separação em si, mas sim mais com inativação de genes, ou quem sabe até uma mutação, poderia ter uma alternativa, falando que teve uma mutação no gene, poderia estar certo, mas não tem a ver muito com separação dos cromossomos. Letra C, recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior. Não. Primeiro que tudo que vai acontecer com elas é pós-fecundação. Pós-fecundação. Fecundou, é isso que vai fazer o gêmeo ser diferente depois, porque até, até a fecundação é tudo igual. Então, nada de recombinação. Recombinação é na meiose. Errado a letra C. Letra D, inativação aleatória de um dos cromossomos X. Lembrando que essa, apesar da mulher ela ter dois X e um X ela receber do pai, e outro X ela receber da mãe... É aleatório. Isso pode ser tanto do pai como da mãe. Então, não quer dizer que é só do pai, é só da mãe. Então, olha, inativação aleatória de um dos cromossomos X em uma fase posterior. Posterior quer dizer após a fecundação, a divisão que resulta nos dois embriões. É verdade. É após. Isso, o erro foi é, aconteceu depois, onde vai acontecer a inativação do X. Letra E. Então, a letra D é a correta. Bora ver a letra E origem paterna dos cromossomos, portador do alelo mutante, não. Eu não posso colocar ou a culpa é mais do pai, ou a culpa é mais da mãe, não. Essa inativação do X, ela é mais aleatória. Por isso que a resposta correta é a letra D. É uma questão que eu considero difícil para os alunos. Bora resolver outra questão aqui que daria para resolver tranquilamente. Tem gente que fala que é de química. Eu não considero química, biologia, sem sacanagem, porque essa questão é muita interpretação. Daria para fazer... Tá, de boa. Olha, para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a, a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama, ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam duas formas de pisos feitos de concreto. Então, galera... Essa questão é muito lógica, mas bora tentar fazer? Tem tudo de concreto, é o tradicional, e o outro agora é o grama, onde eu tenho gramas, áreas vazadas. A utilização desse tipo de piso em uma obra tem como objetivo de evitar o que que eu vou evitar no solo. Bora ver a letra A. Impermeabilização não tá certo, porque olha, se eu coloco a área vazada, choveu, a água pode ir para o solo, tá? Se eu... Está só concreto, não tem como água. Então, está só concreto, eu vou impermeabilizar o solo. Se eu deixo a grama, eu evito essa impermeabilização. Por que não seria a letra B? O objetivo de usar essas áreas vazadas. O é, objetivo é evitar a diminuição da temperatura? Não. O objetivo... Eu acho que está cheio de concreto... Vai diminuir a temperatura? Não. Evita o aumento da temperatura, porque cheia de concreto aumenta a temperatura do solo. Letra C, acumulação de matéria orgânica? Não, isso é, isso é relativo. Letra D, alteração do pH? Não. Salinização? Também não. Está mais a resposta mais correta... É a impermeabilização questão que eu consideraria fácil. Olha essa questão aqui, galera, que com certeza daria para fazer com conhecimento biológico. Sempre ensino meus alunos a sempre estar pensando quando eu faço questão, tá? Mas olha essa questão. Fala assim: alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa. É só você pensar. Se o nome osmose reversa, vai ao contrário da osmose. Mas calma, eu vou explicar isso no quadro para obtenção de água potável a partir de água salgada a partir de água salgada nesse método utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semi-permeável aí galera o conselho que eu sempre dou para todos os alunos sempre quando ele vai colocando isso num texto não imagina na sua cabeça não desenha no lado na prova então você teria que construir da forma como você quisesse dois compartimentos separados e no meio dele teria uma membrana semipermeável. E um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se água potável. Então, você já deveria estar desenhando, já deveria estar fazendo. Eu vou fazer esse desenho para vocês, tá? A aplicação da pressão mecânica no sistema, então, aplicação da pressão, uma pressão mecânica no sistema, faz a água fluir de um compartimento para o outro. No caso, tem que ser a osmose reversa. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Aí a pergunta é, para que ocorra esse processo, é necessário que a resultante das pressões osmótica e mecânica apresentem... Apresenta o que, é que você acha? Tem sentido oposto? Mesmo sentido? Como é que vai ficar isso aí? Maior intensidade, menor intensidade, quem vai ter, quem não vai ter? O gabarito, correto, já, já vou dizer pra vocês, que vai ser a letra E. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Agora me explica por que isso, Kennedy. É isso que eu vou explicar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu posso imaginar essa questão. Eu já falei que isso é treino, galera. Você sempre tem que resolver, principalmente questões do Enem, resolver muita questão... E sempre tá desenhando do lado, tentar imaginar o Enem, ele gosta, em muitas questões dessas, onde ele mostra e você tem que imaginar, exemplo, tem uma cadeia alimentar, você tem que imaginar a cadeia alimentar, tem é, determinada atividade agrícola, você tem que imaginar o que tá acontecendo na atividade. Então você tem que, não tem na matemática, às vezes que ele coloca, você tem que imaginar como é a estrutura ir desenhando, que às vezes é montar o sistema para poder interpretá-lo. Então é isso que a gente vai fazer aqui. O que, é que ele falou? Olha, que eu tenho, olha, você vai bater um print disso aqui, pode bater um print, Tá? Ele falou basicamente, olha aqui, que eu tenho dois compartimentos separados, tá? Em um compartimento eu tenho a água salgada, então o que, que eu fiz? Eu coloquei a água, enchi de soluto, esse ambiente está mais concentrado. Eu tenho uma membrana semipermeável entre os dois, é a membrana semipermeável, semi é que permite a passagem de água, tá? água e até soluto, e no outro eu tenho a água potável, Tá? Se a água potável está desse lado, o que, que vai acontecer? Eu tenho que ir de água daqui para cá. Concorda comigo? Se a água potável aqui, o meu objetivo é transformar água salgada em água potável. Então o objetivo é da água e daqui pra cá. Então, pensa comigo. Onde é que vai ter uma pressão mecânica? A pressão mecânica é claro que vai estar aqui na água salgada, empurrando nesse sentido, galera. Então, eu vou empurrar nesse sentido para a água e do ambiente que está hipertônico para o hipotônico. Aí vem a pergunta. Olha o conceito de biologia. Por que o nome disso é osmose reversa? O que é osmose? Osmose é a passagem de água... Do meio, menos concentrado para o mais concentrado. Lembra que na osmose, galera, a tendência da água é sempre ir para quem está mais concentrado, para quem tem mais, maior concentração. Essa pressão a gente chama de pressão osmófica. Essa é a osmose normal. De novo, a osmose normal, menos concentrado para o mais concentrado. A osmose reversa já vai ser ao contrário. Só que para acontecer a osmose reversa, eu tenho que ter uma pressão... Mecânica. Agora pensa comigo, galera. Primeira coisa: a pressão mecânica ela tem um sentido. A pressão osmótica ela tem outro sentido. Por isso que o sentido ele vai ser o contrário. Tudo bem? Outra coisa, para a água, concorda comigo? E daqui para cá, quem é que tem que ser maior? A mecânica. Porque se a pressão osmótica ela for maior, o que, que vai acontecer? A água vai daqui para cá, vai subir. Esse, esse pistão aqui, essa, essa estrutura aqui, para água, para eu conseguir produzir água potável, só ficar soluto aqui, a pressão mecânica, ela tem que ser maior que a pressão osmótica. Então anota isso aqui, essa seria a explicação, mas como eu te falei, às vezes questões como essa é de muito treino, fazer questão, logo desenhar, fazer questão, logo desenhar. Olha uma questão aí pra quem assistiu o meu aulão, eu falei sobre Mata Atlântica, eu tinha uma aula lá no YouTube, que era um aulão e eu falei de Mata Atlântica. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como na Amazônia como a Mata Atlântica. Lembra que epífita galera, tem que saber o conceito epífita ela não é parasita não é, ela é apenas uma planta que vive sobre epi quer dizer sobre sobre outra planta para pegar luz a gente chama isso de inquilinismo, epifitismo, como as bromélias, orquídeas, algumas samambaias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz. Água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. Sabe por quê? Porque ela consegue absorver água da umidade, ela consegue absorver também água da chuva que cai nas folhas dela. Então, por que eu consigo absorver água? Essas espécies captam água do letra A. Organismo das plantas vizinhas. Não, galera. Primeiro que ela não é uma planta parasita. Cuidado com isso. Solo através de suas longas raízes. Não, não vai até o solo, não. Letra C. Chuva acumulada entre suas folhas. É uma alternativa. Poderia ser umidade. Bora, letra C até aí está tudo bem. Letra D. Seiva bruta das plantas hospedeiras. Não, primeiro que ela não é parasita. Letra E. Comunidade que vive em seu interior? Não, isso é viagem. Logo, a letra correta seria a letra C de, com certeza, é o Bill Explica. Agora, para quem sempre reclamou de eu aprofundar das aulas, o Kennedy aprofunda muito nas aulas. Agradeceu nessa questão de prova que eu vou mostrar agora para vocês do Enem, galera. Eu mostrei lá na minha aula de DNA, que, por sinal, está no YouTube? aula de estrutura do DNA? Dá uma olhada aqui. Eu mostrei... E que adenina e guanina são bases nitrogenadas que têm dois anéis, chamadas de bases púricas. Enquanto que timina e citosina são bases pirimídicas. Bases pirimídicas têm apenas um anel. Eu falei também para vocês que adenina com timina, elas realizam ligações intermoleculares chamadas de ligação de hidrogênio. São duas, são duas. Enquanto que guanina e citosina, eu tenho três ligações de hidrogênio. Qual é a ligação mais forte, Kennedy? Guanina e citosina e citosina. Tudo bem? Então, dá uma olhada nessa questão. Galera, dá uma olhada nessa questão. Fala assim: A reação em cadeia da polimerase PCR na sigla em inglês, tá? É, é, PCR, você pode encontrar também em minha aula de biotecnologia que eu tenho dentro do meu site. Tem lá uma aula de PCR. É uma técnica de biologia molecular que permite a replicação, ou seja, duplicação do DNA de forma rápida em laboratório, in vitro. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu o um avanço científico em todas as áreas de investigação genômica, ou seja, do DNA. A dupla hélice é estabilizada por ligação de hidrogênio. Duas, é, duas entre as bases de nitrogenada, adenina e timina, então são duas, e três entre guanina e citosina. Lembra, guanina e citosina vão ser as bases com ligações mais fortes, são três. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, desenrolada, pelo aumento de temperatura. Isso é feito em laboratório. Quando são desfeitas as ligações de hidrogênio, entre as diferentes bases. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura do PCR? Muito fácil, galera. É claro que aquele que vai desnaturar, vai desenrolar primeiro, é aquele que tem mais AT e menor quantidade de Gc. Concorda comigo? Um cara, uma fita que tem muito GC, ligação guanina e citosina, vai ser uma fita forte, vai demorar. Se você fosse procurar aí qual é que tem mais AT e menos GC, seria a letra C. Até combinou, então você ia marcar letra C. Olha que interessante essa questão. Fala assim, a retina é um tecido sensível à luz localizado na parte posterior do olho. Onde ocorre o processo de formação de imagem? Nesse tecido encontra-se vários tipos celulares específicos. Um deles, tipo, são os cones, os quais conversam diferentes comprimentos de luz visível e sinais elétricos, que são transmitidos no nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo de celular, ou seja, o cone... Galera, para quem assistiu a minha aula de vitamina que tem no YouTube, lá em vitamina A, especificamente, eu dou a certeza que eu falo sobre bastonete e eu comento sobre cone... Cone e bastonete, para quem não sabe, são células que estão relacionadas à formação, absorção de cores. Cone está relacionado ao colorido e bastonete está relacionado ao preto e branco. Logo, a degeneração do cone estaria mais relacionada ao quê? Comprometer a capacidade de visão em cores, enquanto que bastonete... Que a carência de vitamina A vai comprometer o bastonete, cegueira noturna, noite, preto e branco. Mas como ele tá falando na questão de cone, cone é colorido, galera. Por isso que seria a letra A. As outras alternativas não têm a ver com cone. Você tinha que saber que cone é colorido, bastonete é preto e branco. Então seria a letra A de amor. Para quem assistiu minha aula de osmose no YouTube, matou essa questão fácil. Já teve uma questão do Enem que já caiu sobre isso. Eu comentei até na questão e fala assim, olha... Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio, historicamente utilizada por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar a carne de boi e porco de peixe. Galera, se você joga sal em cima da carne, a carne ela puxa água, porque a água vai para fora. Então a carne perde água. É a carne é salgada, né? Carne que se chama de carne também de sol. Enche de sal. Por que ela conserva mais tempo? Já ganhou uma questão do Enem. Porque se você tira a água da carne, você inibe a proliferação de micro-organismos. Se não tem mu muito micro-organismo, a carne não estraga com facilidade. Uma hora ela vai estragar, mas não estraga com facilidade. Aí a pergunta: o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? O que ocorre com a célula? Letra A. O sal adicionado diminui a concentração de soluto no interior. Não, no interior, galera, vai ficar a mesma concentração de soluto. O que vai mudar no exterior, porque eu jogo externamente. E vai puxar água. Letra B. O sal adicionado desorganiza e destrói a membrana. Não. Letra C. A adição de sal altera a propriedade da membrana. Não. Letra D. Usei um sódio cloreto para proveniente... Nada a ver. Letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Ou seja, uma questão que já caiu no Enem, só que no Enem caiu de outra forma, em outro momento, que falava sobre os micro-organismos. Porque quando, por, ele, o Enem perguntou em outro momento por que o sal ele conservava a carne. Era outra questão do Enem que já caiu. Por isso é importante, importante a gente resolver questões no Enem. Era porque tirava a água da carne e isso evitava a proliferação de micro-organismos. Só que essa foi bem fácil, letra E. E pra gente fechar com chave de ouro, olha essa questão a terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária Por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas Então eu consigo regenerar tecidos colocando células novas Entretanto a técnica de se introduzir novas células em um tecido Para o tratamento de enfermidade em indivíduos Já era aplicado rotineiramente em hospitais Galera, qual é a técnica entre essas alternativas que eu vou inserir célula? tá? É, em um tecido. Será vacina? Não. Vacina, o que que eu injeto no indivíduo? Teve gente que marcou vacina. Eu injeto um vírus, uma bactéria, não é uma célula, galera. Apesar que a bactéria é uma célula, por isso que muita gente pode ter marcado. Mas aí tá mais relacionado a uma célula humana, né? Então, vacina é meio relativo, porque pode ser um vírus. Atenuado, e o vírus é a celular? Letra B, biópsia. Biópsia, galera, pelo amor de Deus, é quando você tira um tecido vivo... Para você fazer uma análise clínica, tá? você vai analisar se uma pessoa tem um câncer, tira um pedaço de, um, de uma célula dela. Eu não vou inserir na pessoa. Hemodiálise, qual é a função do nosso rim? Alguém lembra? Filtrar o nosso sangue. A hemodiálise é, é uma máquina que filtra o sangue quando a pessoa está com problema renal. Então não insere célula na pessoa. Quimioterapia tem a ver com substância química. Então a letra correta seria a letra E transfusão de sangue. Porque na transfusão você insere, insere células sanguíneas em outra pessoa. Eu sei que foi longo, mas eu espero que você tenha gostado da resolução dessas questões. Não esquece também de se inscrever no meu canal e também participar do meu curso, no link que eu vou deixar aqui embaixo, galera. Curso Extensivo Enem 2018. E eu aguardo vocês numa próxima aula.